O que é o Plano de Desenvolvimento de Comunidades Rurais? Você já se perguntou como conseguir administrar uma grande quantidade de dados? Como organizar todas as informações coletadas em seu projeto e ainda construir um plano de ação eficiente baseado nesses dados? A boa notícia é que a escala de sustentabilidade está aqui para ajudar. Com ela, você pode compilar diversos dados e entender melhor a realidade de uma comunidade rural familiar. Mas não é só isso. Depois de ter em mãos a fotografia completa da situação, é preciso interpretá-la adequadamente para poder tomar decisões assertivas. E é justamente aí que a escala de sustentabilidade entra em cena novamente, oferecendo soluções concretas para os problemas diagnosticados. Com base nas informações coletadas e analisadas pela ferramenta, surge o um incrível plano de desenvolvimento de comunidades. Esse plano é resultado da inteligência dos dados oferecidos pela escala de sustentabilidade e pode fazer toda a diferença na vida das pessoas envolvidas no projeto. Portanto, se você deseja levar seu trabalho para outro patamar e realmente transformar comunidades por meio do poder dos dados, não hesite em contar com essa ferramenta única e poderosa. Quer saber mais? Acompanhe nosso mês de lançamento.